Olá meu nome é Luiz Cândido Eutize. No vídeo de hoje, vamos entender mitos e falsas ideias sobre sexo que podem estar afetando negativamente seu comportamento sexual. Fique até o final e entenda questões simples que vão melhorar seu desempenho. O primeiro mito é que homem não tem defeito na área sexual. Esse mito geralmente é criado na infância onde o garoto aprende que deverá ser um super-homem sexual, saciando de todas as formas qualquer mulher que passe pela sua vida. O segundo mito é sobre o pênis. A grande maioria é insatisfeito com o tamanho do próprio pênis. Isso psicologicamente afeta o desempenho e pode levar à disfunção erétil. Estudos comprovam que as mulheres dão preferência em como o homem faz amor. Elas gostam realmente dos aspectos emocionais, antes, durante e depois da trança. Terceiro mito O um homem sempre está pronto para o ato sexual. Acreditam que masculinidade é sinônimo de virilidade. E que se tiverem um distúrbio de disfunção erétil, estarão fardados ao fracasso para sempre. Isso causa um intimidamento tamanho que o homem se recusa a falar do problema. Tanto com a parceira quanto com um médico. Apenas pela dor de tocar nessa ferida. Mas o que falta realmente entender. É que o pênis, não funciona da forma que coordenamos. Logo o homem não pode ter uma ereção a qualquer momento. Quarto mito. Sem ereção não há sexo. O sexo sempre irá acontecer entre um casal que tem amor e atração. A relação sexual não consiste só na penetração. Outras variedades só são aceitas como preliminares o que não é verdade. Muitos acham que se uma penetração não é possível, deve renunciar a todas as atividades sexuais. Pense nas preliminares como sexo real. Quinto mito é sobre a idade. Muitos acham que mesmo com o passar do tempo a virilidade deve permanecer. É possível, mas terá que manter igualmente seu preparo físico, fazendo exercícios e controlando obesidade, evitando álcool e tabagismo. Você consegue ter o mesmo desempenho físico de quando era jovem. Eu sei que a maioria vai dizer não, porque a maioria não pratica as mesmas atividades de quando era jovem. Bom eu espero que tenha entendido todos esses mitos e que consiga afastá-los com criatividade e sabedoria. Mas caso queira conhecer o método completo, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, o link para um site que revela tudo isso e muito mais. Clica lá e confere. Obrigado por ter ficado até aqui. E nos falamos em um próximo vídeo.